Olá pessoal, passando aqui rapidinho para avisar que este é o segundo vídeo da nossa série Trabalhar com História Hoje, que está sendo produzido em parceria nossa do Historiar-se com o podcast Tem Profissional da História aí. Hoje vocês vão ver o vídeo com o professor Tiago Nicodemo, que é professor da Unicamp e também atual coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo e ele vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de atuação dos historiadores em arquivos. Foi uma entrevista muito boa, mas que ficou um pouquinho longa, então nós vamos dividir ela em duas partes, e ela foi feita pelo Zoom, então vocês vão poder ver pela imagem isto. Caso vocês queiram, na verdade, ouvir a entrevista em vez de vê-la, vocês também podem acessar o podcast do Tem Profissional da História aí, e lá vocês vão achar a entrevista completa em áudio. A gente espera que vocês gostem, e até o próximo vídeo. <risos> Primeiro, obrigado, um prazer estar aqui com vocês, né? eu sou, eu sou, me formei em História e em Direito faz um pouco mais de 20 anos, 20, quase 20 anos, e, e depois fiz mestrado em História, doutorado em História, e, e um emendei um, e o doutorado nos pós-docs. tem várias coisas legais de falar, eu acho que o principal, assim, que como pesquisador, eu comecei a estudar a profissão do historiador, e o meu principal objeto de trabalho era o Sérgio Parque de Holanda. Eu tinha essa sensação, essa, dessa centralidade de Sérgio Parque de Holanda como um, um, alguém que tinha sido um elemento de, tra de transição e alguém que tinha ajudado a consolidar as redes e consolidar as instituições e, e também certos padrões da escrita da história. E, e eu fui atuando sempre nesses dois lados. Um lado era, uma, é, era um lado de ver como é que os intelectuais tinham transitado em grupos e deixado evidências, né? cartas, as cartas estavam nos arquivos. É, e elas contavam a história também de projetos institucionais, é, que, que por sua vez também é, testemunhavam assim como é que os projetos de, de criação da universidade, de instituições de conhecimento, de uso dos arquivos, das coleções, das bibliotecas, estavam todos interligados. E, do outro lado, da escrita da história. Então, também de olhar como os padrões historiográficos tinham evoluído, é da do império para a república, e como é que existiam traços distintivos ou não de uma historiografia que fosse profissional brasileira. E se é era possível falar de uma historiografia profissional brasileira, se não tem outras... É, é, várias historiografias profissionais brasileiras acontecendo e também é, se, fareci, se fazer sentido falar em Brasil, ou se é, são, são coisas que são muito conectadas globalmente, né? que foi outro ponto de atenção que eu, que eu dei. E depois, é, com o tempo, eu fui é, percebendo que os arquivos e as bibliotecas eram uma chave para entender essas distinções do que era um conhecimento profissional em história. Porque, assim, é uma coisa que a gente não tem muito... Muito, muita percepção hoje né? mas os laboratórios do passado, eles eram os arquivos e as bibliotecas e a, o jeito de você diferenciar o que era o que era é, conhecimento universitário de simplesmente um treinamento de alunos, de professores é, para uma rede é, de ensino público que estava em expansão desde a década de 20, 30, 1920 e 30 no Brasil é, é justamente a, a possibilidade de você ter esses campos de trabalho que eram os documentos históricos e as bibliotecas que, que permitiam. Isso a gente está falando da história em específico, mas não tem nada de especial na história. Ela está conectada em todas as ciências, né? É que essa dimensão laboratorial está posta em lugares diferentes. Essa, essa é uma coisa do, dos pactos que criaram as universidades modernas na Europa no comecinho do século XIX. Vocês devem saber dessa história, né? Que é justamente essa possibilidade de você é, refletir sobre um conhecimento que não existe ainda, que é, conhec que é, um, que é um conhecimento pensado em perspectiva, ao mesmo tempo que ele tem que servir para o Estado na sua expansão moderna. É, e essa expansão moderna é uma mistura de ação política com técnica. Então, assim, para o engenheiro isso é fácil de entender, porque é, um, é uma dimensão laboratorial que vai permitir que você crie uma ponte maior, uma rodovia maior, uma ferrovia maior, né? E daí isso é difícil para nós, historiadores, visualizarmos como que um, uma biblioteca ou um arquivo poderia ser esse, esse mesmo manancial de referências, ainda mais no mundo digital, né, Mudou, mudou tanto, então então eu fui estudando um pouco isso que é essa relação entre a institucionalidade do, do, da produção de conhecimento, da produção de conhecimento histórico, as condições específicas das produções de conhecimento histórico no Brasil e a e, e, e o que os traços distintivos né, de ser historiador pro, pro, profissional e, e fixei nessa figura do Sérgio Marco de Jolando. Depois com o tempo o que mais que assim depois eu fui, eu fui formado numa, também numa, tipo, de universidade, acho que imagino que você também, que era muito elitista e excludente, né? Da, da final da década de 90. E daí também, esse era um traço bem, bem distintivo da USP, era um lugar que formavam de elite, ainda é, herdei esse, esse, esse traço distintivo. Né? E daí eu comecei a trabalhar, a primeira experiência foi na UEL, em Londrina. E, e em 2006 ainda durante o doutorado e daí também é, depois eu voltei 2007 eu fui eu fui para Itália então tive essas tive uma experiência é, fora boa depois ainda durante o doutorado eu, eu fui para os Estados Unidos fiquei é, um ano mais ou menos no, no, no Texas e também escre escrevendo o doutorado isso foi mais ou menos entre 2007 8 é, alguma coisa assim 2008 e, e depois e depois eu comecei a sair, entrei no IEB, que é o Instituto dos Brasileiros da UFICOM um fiquei sete anos lá, mas nesse e, nesses sete anos eu, eu fui fiquei dois anos na, na, na UFS né, na Federal do Espírito Santo, e depois comecei um tempo de professor já permanente na UERJ. E, e essa foi um, acho que dá para dizer também que, do ponto de vista estritamente pessoal, eu sou uma pessoa que foi formada num ambiente muito excludente da universidade pública ainda é, do século 20 e tive que, que lidar e experienciar um boom né, de, de possibilidades e... De, de novas pessoas ingressando na universidade, de ascensão social, das universidades expandindo, então a gente viu que era do, do melhor e do pior desse processo de expansão, porque você vai olhando ao mesmo tempo a, a necessidade de você colocar crivos médios e muitas vezes medíocres, mas as, as possibilidades incríveis que se abrem com uma, com uma maior democratização do ensino. Né? E Então então acho que é, é que foi um pouco por aí essa essa minha essa minha experiência, e depois eu continuei, é, depois que eu estive na UERJ, eu fui ao mesmo tempo ganhar uma bolsa alemã, pra, já de pesquisador experiente, e, e, e, e uma para trabalhar em Berlim, e fiquei quase dois anos lá, entrei na Unicamp, e, depois, e daí foi muito foi muito boa essa, essa experiência, porque eu comecei a entender, foi na UERJ, assim, foi, já trazia uma bagagem da USP, de como é que você cria projetos coletivos maiores, né? e como é que você é, cria grandes, vamos assim, como você cria grandes pro, problemas maiores de pesquisa, é, consegue é, criar unidades de pesquisa e consegue criar sinergia é, formativa entre os, entre os pesquisadores, né? e daí isso acho que marcou tanto a minha, a, o meu assim esse aprendizado na UERJ, que foi sobre isso. E, e aprendi bastante também com os professores que estavam lá, com a Lúcia Guimarães, com a Lucia Bastos, com a Tânia Bessoni, com os meus colegas que tinham também acabado de entrar, que era uma turma muito boa. E, e depois eu fui para a Unicamp e também peguei um momento de transição entre gerações. E muito incrível também do ponto de vista é, das possibilidades que se abre, porque era um, um programa robusto e ao mesmo tempo com muitos espaços para serem construídos e também muito rapidamente já é, testemunhei a, e ajudei numa reforma nas, na, na, no, na, no programa de pós nas linhas de pesquisa e, e de lá eu fui tendo um papel assim em, em, legal de conhecer o unicamp de mapear o unicamp de participar é, de, de programa em assim, estilo gestão de dados da Unicamp, de entender como é que a Unicamp funcionava já por, nos bastidores né? e, e foi assim, é, ah, e isso não custa também dizer que essa trajetória foi me levando cada vez mais para estudar é, os arquivos hoje em dia eu posso dizer que eu sou um especialista na transformação é, do documento histórico ao longo do tempo e nos condicionantes que transformam um documento em histórico é isso que eu faço, né? Quer dizer, quando você produz uma informação, essa informação cumpre um fim inicial, seja ele qual for. Esse é o conceito de arquivo. É, quando essa informação ela perde o seu sentido original, ou a ele se sobrepõe, ou ela vai ser eliminada, ou ela vai ser guardada historicamente, porque se sobrepõe sobre ela um interesse público. E daí eu estudo justamente essas, esse processo no tempo. E isso me levou para estudar os fenômenos digitais. Porque para lidar com grandes massas documentais nato-digitais, que são, que são produzidas hoje em dia pelo Estado, pelas empresas, é, mas também são produzidas via, e sobretudo, redes sociais e, e computadores, pelas pessoas né, individualizadas. Então, a grande dúvida é como é que a gente vai garantir que histórias possam ser contadas no futuro e quais são as condições técnicas para que a gente possa preservar os fenômenos digitais de forma segura e, e contextualizada. E isso inclui um milhão de camadas que vai de você conseguir guardar as fotografias dentro do seu, do seu celular, até a gente poder guardar provas é, de abusos é, do Estado é, que possam servir no futuro, é, como já serviram tantas, ve tantas vezes os documentos históricos, é, para é, reparação é, jurídica, moral, ética e, por que não, né, histórica. E daí essa trajetória me levou ao arquivo público do estado de São Paulo. E daí hoje eu sou o coordenador, sou o responsável pelo, pelo arquivo, mantenho na Unicamp um laboratório, que é um, é um centro de humanidades digitais é, que eu criei, que tem um grupo de alunos, é, já grande, trabalhando, e também mantenho um outro grupo de pesquisa, historiografias periféricas, que é sobre as transformações no campo, as relações globais né, da produção historiográfica e, a, e, e, e as conexões globais da produção é, no Brasil e na América Latina de historiografia, no século 19, 20 e, e 21. Então, são dois campos, grupos de pesquisa que eu que eu, que eu lidero, mas esse do Humanidades Digitais eu venho trabalhando mais. E no arquivo que eu faço, não sei se eu tô falando muito, mas acho que só para terminar, né, assim, no arquivo, no arquivo o que que eu faço, né, no arquivo eu, eu basicamente cuido de duas coisas, são aquelas lá que eu disse que eu estudava, uma é o documento corrente, é, que é quando ele cumpre dentro dos órgãos do Executivo Público Estadual Paulista, a sua funcionalidade original, então a gente tem um sistema de gestão. Esse sistema, ele trabalha com os documentos tanto no papel quanto no digital. O arquivo é, foi a instituição da onde o sistema de gestão nato digital do Estado saiu, que é o, é o sem papel. E, e daí, do outro lado, você tem toda a dimensão da preservação dos documentos históricos. Né? A, a, em São Paulo, é um lugar que, é, é, acho que é o único Estado em que esse sistema ele funciona de forma é, mandatória, quase. Né? Os órgãos são obrigados a aderir ao sistema do arquivo. E aderindo ao sistema do, do arquivo, você faz um acompanhamento das eliminações no Estado e incorpora os documentos permanentes, que são os documentos históricos. Então, você regula justamente a, a, o processo entre o que vai ser, o que é produzido, o que vai ser eliminado, esquecido e o que deve ser preservado. E quando é preservado, vem aqui para o prédio. E daí isso mistura com outra coisa que são que são essas camadas essas camadas de de, de vezes, né, de experiências em que essa, essa tensão esteve posta, né, de forma aguda na sociedade, né, que é quando, são, que são grandes coleções de documentos que estão aqui de escravidão, de imigração, do de D.O.P.S., é, que falam sobre a experiência da rancinista, sobre a luta manicomial, é, e agora sobre a Covid-19, que você é, só é uma, uma uma das vezes em que o problema dos documentos esteve é, esteve posto, né? E, e a parte disso, o arquivo também cuida do acesso à informação no Estado, então, dos condicionantes do que, que gera uma informação pública, e, e de por que essa informação é pública. Então, tem uma, eu tenho uma cadeia de atendimento ao acesso à informação, que é via SIC-SP, que é o atendimento à lei de acesso à informação, e daí tem primeira, segunda e terceira instância, e eu sou presidente do, do, do comitê, do colegiado de terceira instância, que é a Comissão Estadual de Acesso à Informação. Isso é bem legal, porque é, a, os historiadores, né, o nosso treinamento é muito, muito, muito é, fraco no que diz respeito à Lei de Acesso à Informação, e é uma, é uma miopia, porque a Lei de Acesso à Informação foi justamente a, a lei que produziu condições para a Comissão Nacional da Verdade, em 2011 para 2012. Então, assim, é a lei que abriu os arquivos, é a lei que obrigou os entes públicos a abrirem seus documentos históricos. Só que ela não serve só para isso, ela serve também para os documentos que estão correntes, para os digitais, ela serve para tudo. Então, essa essa é a grande o grande recado, né? que todo documento público, que é importante, ele já é um pré-requisito para ele ser histórico. E tudo isso faz parte das tensões que condicionam a profissão do historiador. Hoje em dia, eu olho é, que o ensino nas universidades está completamente apartado dessa realidade. Mas, na, na verdade, assim, é, isso foi trabalho dos historiadores desde que a profissão existe, né? E se tiver uma função social importante para a gente hoje, é para é garantir que as histórias do futuro possam ser contadas. Eu lembro que eu, quando eu tinha aula na década de 90, com um professor que chamava o Piano Bezerra de Menezes, ele, ele dizia assim que não, não tinha muito sentido ele fazer a crítica da história oral. dizia que não fazia muito sentido você cortar uma, um tipo de história que seja totalmente fundamentado na especificidade do, do, do suporte. O que não interessava o suporte, o que interessa para o historiador é a correlação entre o presente e o passado da sociedade, do homem, né? assim, como, assim como não faz muito sentido a gente dizer que exista outra história que não seja história social, né? toda história é história da, da sociedade, então, o problema de, de, de militar nas humanidades digitais é, é, é você sustentar uma suposta clivagem por causa da mudança de suporte, sendo que o objeto da nossa de investigação nossa é o mesmo, né? Que são as sociedades, são as pessoas, são como elas pensam, como elas vivem e como elas eventualmente sofrem e injustiças. Né? Então, então assim, é, falar em humanidades digitais é uma certa é especificar falando assim, então é como é um tipo de um tipo de história que é guiado por fontes digitais ou por objetos digitais não se sustentaria né? e se você entrar hoje numa sala de aula ou entrar o olhar os projetos de, dos programas de pós-graduação ainda mais depois da covid-19 da pandemia é, ainda não acabou mas é, é, já considerando né, o início até agora é, todos, os, todos os bancos de dados utilizados por, por os historiadores são é, digitais, né, Tatiana? Então, assim, e daí, mas daí isso abre para outro problema, sabe? Porque é, esse mesmo professor dizia quando ele falava sobre as fontes visuais, que ele criticava muito aquela coleção que tinha acabado de sair, História do Vida Privada, no Brasil. É, porque ele dizia que, que, que era um absurdo que justo essa coleção que fala sobre os condicionamentos entre o público e o privado, ele usasse a fotografia só como sustentação do discurso e não fizesse análise do, do suporte fotográfico, porque era justamente essa a especialidade do historiador. você olhar que aquele suporte, ele tinha uma historicidade. e essa historicidade ela condicionava a mensagem que estava cifrada histórica dentro daquele suporte, nessa né? fotografia, a fotografia não está simplesmente representando uma coisa, ela ela é um tipo de realidade que se impõe, que se constrói, que precisa ser decodificado dentro das regras é, daquele suporte e daí você vai entender o que que o que foi a fotografia A fotografia produziu um novo mundo. Né? Então os, os objetos digitais eles também produziram um novo mundo e hoje em dia você vê por falta de treinamento os historiadores é simplesmente olhando as suas fontes digitais como se fossem representações simples é, dos seus objetos referentes no analógico. E daí eu acho que isso é, e isso não, então se a primeira coisa é, do, da correlação entre história e humanidades digitais é que se não há de se reclamar de um campo das humanidades digitais, há de, há de se reconhecer que os suportes digitais, eles impõem... É, eles é, impõem é, necessidades de revisões metodológicas urgentes e impõe, no mínimo, que você leve à consideração a mesma coisa que alguém que analisa uma foto deve levar. Que a fotografia de um carro, ela não é o carro. Ela é uma representação do carro condicionada por um aparato técnico e por uma linguagem específica, que é historicamente constituída por si só e que decodifica aquela imagem e que produz também uma realidade no observador que está acostumado ou não, normalmente está acostumado com aquela linguagem. Né? Aquela linguagem é, é a linguagem da imagem fotográfica e é reificada dentro do olhar do observador, que reconhece certos códigos culturais que estão contidos é, no aparato técnico e nessas condições. Então, exatamente a mesma coisa que acontece com o digital. Só que você já parou para pensar como, se partir desse pressuposto, como é que você olha para um PDF como se ele não fosse o livro, ou como você olha, olha para uma imagem que circula na internet, dependendo do, do formato, como se ele não fosse a, a, a, a imagem para a qual ela faz referência, né? e assim e assim sucessivamente, né então você tem uma necessidade ampla de treinamento, mesmo que se fosse para ficar no mesmo lugar, a gente já teria que revisar muita coisa, porque é inadmissível que os historiadores utilizem bancos de dados digitais é, sem levar em consideração a crítica dessas fontes, simplesmente porque essa é a base da nossa profissão, é a crítica das fontes enquanto é, orientadas dentro do seu próprio tempo e da sua e da sua própria linguagem. Então, acho que essa, essa é a primeira coisa para se, se considerar. E daí a outra coisa que eu te diria é que, voltando para essa questão, saindo da questão do suporte, indo pra, um pouco para a sociedade, né? é, lógico, você tem uma série de outros processos comunicacionais, uma aceleração, uma, repli uma replicabilidade quase infinita é, dos, dos objetos digitais. Isso cria um, uma dificuldade também para o historiador. Né? E a dificuldade, é, lógico, de guardar esses objetos, de interpretar é, esse, esses objetos, e, daí, eu acho que uma coisa que as humanidades digitais é, podem ajudar muito né, é em criar formas cooperativas para os historiadores poderem trabalhar. falar, assim, que, quais são as duas coisas que, hoje em dia, são fundamentais na formação de um historiador. É saber é, organizar bancos de dados, porque todos os historiadores lidam com bancos de dados, mesmo sem saber que eles estão lidando com bancos de dados, eles lidam com banco de dados, então a gente tem que ter a agência desse, desse, de, de, de, dos nossos, e agora estou falando dos nossos próprios bancos de dados. E a gente também tem que saber, a partir desses bancos de dados, é, produzir conteúdos é, que ofereçam pra, portas para a sociedade, é, para ter acesso a esses documentos. E essas portas para a sociedade, elas têm que acontecer de uma forma é, interativa, é, tem que acontecer de uma forma que é movida pelo, pelo interesse do digital. O interesse do digital, ele costuma ser um interesse é, de indivíduo para indivíduo, é um interesse empático in, é, in, de, de indivíduo para indivíduo. Então, o que mais que um centro de humanidades digitais pode fazer? né Ele pode ser esse mediador, né, de ajudar as pessoas a aprenderem a matizar e produzir, sistematizar dados e de fazer com que, esse, com que esses bancos de dados sejam tram, trampolins, é, para o que a gente chama de divulgação científica. Então, E essa eu acho que é uma crítica que eu posso fazer. né A conexão óbvia entre o que seria humanidades digitais ou história digital e história pública é quase que uma jabuticaba brasileira. É, tem alguns outros lugares, mas ela não é tão óbvia assim. E a ideia também de divulgação científica é, é, é, uma, ideia, é uma ideia assim, olha, é, no limite, se você levar em consideração o que eu estou falando, História pública e divulgação científica são termos que precisam ser, no mínimo, profundamente revistos diante dessa, dessas necessidades. Por quê? Porque é, a, a, o público da história é a capacidade do aluno identificar quais informações são públicas é, e como fazer com que essas informações que são públicas e são de todos sejam é, divulgadas é, para a sociedade de uma forma eficiente. Então, o, o que é que o o que, que a gente tem que fazer no centro de humanidades digitais? Você tem que ter um profundo compromisso com os parâmetros de ciência aberta, os, os bancos de dados digi, digitais de ciência aberta hoje. Você tem que fazer com que os historiadores sejam capazes de colocar esses bancos de dados para funcionar em compartilhamento cooperativo. E daí você tem que fazer com que esse esse quadro geral ele, ele seja ele abasteça é, trampolins de desenvolvimento de produtos de formas comunicacionais é basicamente para é isso que serviria um, um centro de humanidades digitais então ali no fundo seria um facilitador é, seria um, um, um instrumento de treinamento dos alunos e um e um facilitador é, de é, da porta de comunicação entre as pesquisas é, e o interesse das, das da sociedade, né? É, quando você é, quando você fala em história pública parece que você pensa que tem uma história não pública, mas na verdade não deveria existir história que não fosse despertada pelo interesse público. E, e quando você fala em divulgação científica também parte do pressuposto que tem alguma história que não deveria ser divulgada para um público mais amplo do que aquele restrito onde ela circula. É o que, e, mas realmente é, toda a história deve ser divulgada para toda a sociedade é, e daí se se a gente acha que a gente não tem esse compromisso é daí isso eu acho que assim todo mundo que ganha dinheiro público tem esse compromisso é todo o uso do dinheiro público ele tem que ser público toda informação que é produzida com o dinheiro público tem que ser tem que ser pública é, é, é ele é só sobre o nosso compromisso é com, com a sociedade Agora, esse compromisso também, ele inclui você enxergar coisas que nem todo mundo está vendo agora. E daí uma dessas coisas mais graves é o descaso é, com a preservação dos nossos objetos, com as nossas evidências do mundo agora em transformação digital. Né? Pouquíssimos historiadores têm uma resposta é, para isso. E muitas coisas muito básicas não não, não vem sendo feitas, porque a gente é simplesmente um senso comum que esse não é exatamente a nossa competência, mas volto a afirmar, né, os historiadores no século XIX, quando estavam se organizando, é justamente essa competência deles, né, da conta do mundo em transformação das evidências, da transformação das evidências, né. Os historiadores, quando se organizaram também durante a Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial, também estavam justamente preocupados com esse problema, né, com, a, com as evidências da Segunda Guerra Mundial. Então assim, não existe, não existe precedente histórico para defender uma estabilidade da profissão, né? A profissão sempre trans se transformou e tudo que eu estou falando aqui encontra guarida profunda em tudo que os historiadores sempre fizeram nos últimos 250 anos.